Canal, ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui no Tietank. Hoje eu vou mostrar a conta mais forte aqui do servidor. Então, quero que você deixe seu like, se inscreve no canal se for novo. E também venha jogar no Tietank, que tá da hora demais. Domingão, mano, me surpreendeu. Bateu muita gente online. Deu quase 60 pessoas online. E a galera tá curtindo, né, mano? Mas tá a frequência meio devagarzinho. Porque, querendo ou não, quando chega meio de semana, todo mundo tem que trabalhar. Volta a rotina normal. Daí dá uma movimentada mais devagar. Mas se você quiser jogar, mano, tá aí o link na descrição. E no próximo vídeo eu vou tentar fazer um vídeo Como que baixa o voucher Como que joga pelo celular Vou fazer uns negocinho da hora, fechou? Adicionei umas instâncias que vê Não, os itens nas instâncias aqui, né? Uns itens novos nas instâncias Eu quero mostrar essa conta pra vocês Depois eu vou mostrar as instâncias que tá tendo que ver Os itens top E nessa semana que você tá assistindo esse vídeo Vai estar tá mudando todos os drops, mano Então é só a chance de entrar, farmar nos drops E depois vender Porque depois não vai ter mais esses drops Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a conta top 1, né, galera? A conta top 1 que tá tendo aqui é essa daqui, Brunada. Quando você entra aqui, ó, aparece esse negócio aqui, né? Mas é porque, quer ver? Isso aqui só aparece assim, mas é normal. Tem... É porque tá o nick personalizado, é igual ao do mano aqui, ó. Cadê? É igual ao do mano aqui, ó. Fica aparecendo uma estrelinha, VIP e tal. É porque quando você entra pro navegador aqui, aparece assim. Mas enfim, tô no navegador, seu browser. Vai estar tá o link na descrição para você baixar. É a conta top 1 no servidor. Essa conta conta com 53 milhões e 20k de atributo. É uma conta muito forte. A primeira pega, é pegar VIP 12. E ela tá full, é, full 70 agilidade. O alvo também, quer ver? Tá tudo pratina. É uma conta que tá muito forte. Na moral, muito forte mesmo. Tá full 19 de dano aí pra vocês verem. Ó, em armadura. Fugura. Tá todas ativadas também Como que dá pra vocês perceber As pedras Deixa eu ver aqui Ó, tem uma que é 154 Não tem duas que é 154, pra falar a verdade O um restante 96 Mas enfim Daí basicamente a conta tá assim, galera A conta tá bem forte O que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês Hum. Ah, tá Depois vai aparecendo devagarzinho aqui Ela tá com muitas armas, tem que ver A arma do VIP Essa conta aqui, mano, ela tá farmada, tá ligado? É a conta que eu ver Acho que todo mundo deseja ter aqui dentro do servidor Que é uma conta que tá bem forte Tá com os colar aqui, ó, tudo permanente, galera Essa conta tá muito forte, muito forte mesmo Tem muito, olha lá pra você ver Muita roupa Os equipamentos aqui, ó Tá com o baco full a conta tá show de bola E pra você que quiser jogar, mano O link tá na descrição, vem jogar O servidor tá da hora demais O que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês Tem um colarzinho Essas coisas aqui, ó, esse colar de graça Só o colar pra, e o terno aqui é de graça, mano E o escudo também, né? Dar o PVP Restauração de é, Profeta também E agora eu vou estar mostrando as instâncias que está tendo aqui para vocês Arena do Guerreiro Herói Dropa aqui uns colar de 500 de tributo E o uma... um canhão de abóbora De 800 de tributo, pra falar a verdade E aqui, no GE, É onde que dropa esse colar Olha lá, você vê, ó. Colar Dropa uns anéis mais doces Então, mano, esses drops vai estar tá tudo mudando, galera vai entrar uns itens melhor pra vocês terem noção corsário eu mudei os drops, beleza, galera? Olha pra vocês Colar Oxum 800. Vou fazer um corsair aqui pra você. Tá da hora o jogo, mano. Então vem jogar, aproveitar, porque tá bem gostosinho de jogar. Quem tá jogando tá entendendo como que tá. Tem um grupo do WhatsApp. Pra entrar no grupo, como que você faz? Você tem que conversar comigo aqui no privado, mandar o seu nick, e eu vejo realmente que você tá jogando, eu te coloco lá no grupo. Fechou? Nele aqui não vai bater quase nada, né, mano? O cara é top 1. 50 milhões de FPS. Ainda deu perfurante. Tchau. Aí, ó, tem uns mano querendo comprar pulseira É a hora, perfeita, cara, de você entrar e farmar No momento é esse Até eu mudar os drops Depois que mudar, mano, já era Deixa eu ver aqui, que eu veio. Beleza pagar aqui Eu gostei Eu fiz esse design aqui, o que, que vocês acharam? Ficou da hora? Eu achei que ficou bem bonito, mano, na moral Ó, veio, veio o chifrinho lá Esse chifrinho aqui é É top, mano, ó pra você ver e dá 165 de armadura e 60 de atributo Um chifre muito forte Essa roupa também é forte Mano, forte, muita coisa forte Olha, olha essa arma de 850 de atributo Super Amanhecer da Vitória Tipo A arma mais forte que quer ver Tipo assim, tem de ser VIP, né, no caso Essa daqui do servidor, um card de atributo Mas a segunda Vem essa daqui, ó Um Amanhecer E fora que você pode ir nas missões aqui, ó tem missão de longo prazo, ó, missão ativa Aí, ó. Missão de ó, potencial prêmio Você coleta aqui, faz umas missãozinhas aqui Atividade, você vem aqui e olha é certinho As diárias também, ó, coleta cupom É 250 de cupom 250k de cupom Fazendo uns acho que é 50 de VG 50 de VG, sim mesmo O que mais? Aqui, fazer, Hora de mudar o estilo é 170 points e... É, pérolas pretas misteriosas. Onde você dropa isso aqui? No AGH. Porque a Arena do Guerreiro é épica. Mas você dropa de boa. Mas enfim, galera. Ah, esqueci de mostrar o patch dele, né? Ele tem quase todos os patch, né, mano? Tem o patch QV da Cobra. Olha os atributos QV... Vem... Mano, muito forte, na moral. Essa conta aqui tá muito forte, galera. Tá tudo upado, mano, tá tudo 100%, acho que não tem mais quase nada pra ele upar, pra falar a verdade, na conta dele. Mas basicamente é esse o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. O link do servidor tá na descrição, link do Discord, e só o link do WhatsApp que eu não deixo, mas se você quiser entrar, é só entrar aqui no servidor e perguntar se o ADM tá online, que no caso sou eu, daí eu te coloco lá no grupo, certinho, fechou? Então é isso, muito obrigado pela sua presença até o final do vídeo. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e vir jogar o Tietank. A versão 5.9 e só tem a crescer. Dependendo de mim, servidor aqui vai ficar o mais top possível. E daqui a um tempo já vou estar até o spoiler. tá entrando no boot aí no PVP para vocês. Então aguardo vocês aqui, fechou? Até o próximo vídeo.